amigo entusiasta, você reparador, é, estamos passando aqui com mais uma dica útil de valor acerca do mundo da direção, tá? eu estou aqui com esse suporte, esticador, né? dito, esticador da correia de acessórios, 7 pk, os veículos da Honda, Honda New Civic 2007 a 2010, tá? esse esticador ele dá muito defeito. Defeitos mais comum recorrente é o que? É amortecedor aqui, né? Ele cria, de, é, ele cria folga aqui na fixação, alternador e aqui na fixação embaixo. Esse aqui você pode perceber que ele já está movendo bastante, tá com essa folga. Ele cria problema também aqui na, na, no rolamento da polia, causando barulho ou até mesmo é, é, é, desalinhando a correia. E ele cria problema também aqui No local de fixação, olha só Roda na mão facilmente Tá? Esse aqui é um defeito também dessa peça Então quando o defeito é principalmente aqui Tem que trocar o todo Tá? A gente já fez um vídeo aí falando De um possível reparo Entre aspas Dessa pecinha aqui Mas aí segundo os comentários Eu tenho que concordar Tá? Eu tenho que concordar é, não vale a pena A pessoa que adquire um Honda Um carro, um super carro como esse Certo? Que tem aí a maior, maior giro de rotação é, Dos veículos do mercado Desse mercado nosso nacional Não vale a pena ficar tentando reparar essa peça Eu concordo com você que fez o comentário Lá naquele vídeo, certo? E realmente faz sentido Mas, ainda tem aí alguns garotão certo? Nos seus 20, 25 anos, tá adquirindo o primeiro veículo, que só é o Honda. E ficou duro. É. Juntou aquela grana, rapou lá o a, a, a pensão do pai e da mãe, tirou da poupança e comprou. Conseguiu comprar a Hondinha. E aí, manutenção. E aí a manutenção, a manutenção é que é o bicho, né? Então é aonde que a coisa aperta. Então, muitas vezes as pessoas não têm como é, arcar com essa manutenção. E uma peça dessa, completa, está em torno aí de 380 reais, certa vista. Essa completinha aqui. Para muitos isso é pouco. Para você, bem provável que seja bem pouco. Mas para alguns, se não para muitos, isso é muito. Então, eu estou falando, geralmente, quando eu falo sobre o tipo de reparo aqui... É para esses poucos ou muitos que não tem essa grana para poder é, arcar com essa manutenção, correto? Se você tem, poxa vida, que maravilha, beleza. É, feliz é você, continue assim, né? que Deus do céu te continue te abençoando. Mas nem para todo mundo é assim, então você tem que ter sensibilidade em ver a necessidade do outro, tá? Que nem todos têm aí a mesma... É, competência, maturidade para poder entrar num carro como esse é, sem ser levado pela emoção porque a maioria compra por emoção e, por, e pela emoção depois da manutenção muda o tipo de sentimento da mente, da, da, do coração da pessoa sentimento de raiva é de, é de, de, é de, de prejuízo quer botar fogo no carro porque não tem dinheiro para poder dar manutenção, então é essa a história, tá bem? Então essa aqui, fica aqui, mais um para mecânicos, né? Que dá muito defeito, e o que, que acontece? Normalmente, é... esse tipo de defeito, ele deixa correr meio estável, produzindo algum tipo de barulho, é... produzindo algum tipo de oscilação na bomba, da direção, e com isso pode até quebrar os parafusos de fixação, dessas bombas, causando com isso a, a, a saída e destruição da correia e, quiçá, a destruição até mesmo da bomba, porque se quebra um dos parafusos ou os dois parafusos da bomba, a bomba fica solta e com isso ela pode rolar cair para qualquer lado, tá certo? E causar um prejuízo um dano maior. Então você que quer fazer esse tipo de reparação em direção, tome-se cuidado de verificar e colocar logo na conta a troca dessa peça aqui, ok? Então é esse o alerta que a gente quer dar, principalmente nos nossos a, a, colegas e alunos do né? no canal, do no nosso curso aí, de direção hidráula. Se você quiser querendo saber mais acerca do nosso curso, é só verificar aí na descrição que vai estar tá aí algum link para você ir e ter mais é, conhecimento acerca do que estamos falando, ok? Um forte abraço e até a próxima!